Shalom a todos, estamos antes da festa do Pesach, da Hashem. A gente chama essa festa de Pesach, que Hashem pulou sobre nossas casas e evitou de matar o povo judeu, os primogênitos do Amo Israel. Mas na Torah, essa festa se chama Haggamatzot a festa dos Matzot. Quer dizer que quando o povo de Israel saiu do Egito, não tinha tempo da massa fermentar. Então ficou matzah. Então a gente se lembra disso. Qual a diferença? Porque a gente chama isso de Haga Pessah? É natural ter escrito Haga Matzot? Muito famosa a resposta. É como se fosse um casal, cada um elogia o outro. Hashem está elogiando a gente que a gente tinha a suficiente imuná, fé de sair rápido do Egito, sem comida suficiente, mesmo que o pão não saiu direito, tudo isso, tinha confiança em Hashem, que Hashem ia dar comida lá no deserto. Então Hashem tá feliz de elogiar o Am Israel, que tinha uma uma fé, uma confiança para ele. E a gente tá elogiando Hashem, que no momento que ele matou todos os primogênitos, no Egito, ele evitou e não matou os primogênitos do Amo Israel. E isso que a gente está agradecendo ao Hashem. Por isso a gente chama isso. De Hag Apesar. Mas a pergunta aqui. Que surge. Vamos imaginar. Dois amigos. Bons amigos. Um amigo. O primeiro amigo. Ele foi. Captivado. Colocaram ele dentro de uma prisão. Dentro de um lugar que ninguém consegue entrar. Ninguém. Aí chega o segundo amigo, o amigo dele, segunda pessoa. Ele vai até lá. E chega lá com uma mitralhadora. Ele mata lá todo mundo. Mata todo mundo e pega o amigo dele e salva ele. Leva ele para um lugar seguro. Aí o. A... O amigo que foi salvo, ele faz uma festa com todos os amigos, família. Ele vem para o salvador dele. Ele fala, olha meu querido, eu quero te agradecer. Porque você estava lá com a mitralhadora. Você estava lá passando, matou todo mundo. E na hora você poderia também me matar. Mas você não me matou. Então eu quero te agradecer. Frente em todo mundo que você não me matou. Será uma coisa lógica isso? Agradece ele que ele te tirou da prisão. Você agradece que ele não te matou. Ele te tirou da prisão. Agora você é livre. Sobre isso que precisa agradecer. A mesma coisa o povo de Israel. A gente fez todas essas milagres. Para poder tirar ele do Egito. Tirou ele do Egito. Deu a Torá para ele. No momento que a gente quer elogiar a Shem, dizem: "Sama esafest da Hag Pesach. Ki ked dizer מתו Shem, o to brigado. Sem matou todos os primogênitos, sem matou a gente. É isso que precisa agradecer a Shem? Fala, a Hag Yetziat Mitzrayim, a festa da saída do Egito. Fala! A festa da liberdade, Mas por que Hag Pesach que ele não matou? É isso? O principal dessa festa? Para responder isso, vamos analisar uma coisa que a gente pode ver isso no dia a dia. Pessoas que têm tudo na vida. Têm casa, têm família, têm parnassá sustento, dinheiro, têm tudo. E mesmo assim, são tristes. Não são felizes. Por Qual é o segredo de uma pessoa que é feliz e uma pessoa que é triste? Qual é o segredo? Fala Salomão a Melech avel Uma famosa frase que fala Salomão. Melhor ir para uma casa de pessoas inutadas que de ir para uma casa de pessoas que são felizes para um casamento. Por que isso? Porque aparentemente uma pessoa, quando ele está indo uma uma casa de inlutados, está vendo alguém que faleceu, ele vai começar a observar se está fazendo mitzvô, não está fazendo o suficiente, ele está vendo que tem limite para essa vida, depois tem julgamento, tem no outro mundo. Sim, isso é a explicação mais simples. Então ele vai crescer através de visitar dentro de uma casa de enlutados. Mais do que ir para o casamento. Mas a pergunta aqui é difícil. Porque cada lugar é um lugar bom. Pessoas de ir inlutados, fazer uma mitzvah de enachema benim, de consolar as pessoas enlutadas, é uma mitzvah. É um lugar que não é tanto feliz, mas uma grande mitzvah mas você uma mitzvah também de ir lá, ficar feliz. É uma grande mitzvah. mitzvah grande De ir para um lugar de casamento. Ainda mais alegrar as pessoas. a noiva. A noiva também numa uma mitzvah. Como dá para falar melhor isso do que aquilo? Os dois são bons. Faz os dois. O que queria falar para sobre isso? A resposta é que a na criação, cada dia da criação falou vaiar elokim kitov. Hashem viu que está, tá bem. No último dia da criação está escrito vaiar elokim et kon Hashem raça tov meod. E Deus viu tudo que Ele fez, está muito bom. A pergunta é, existe bom? Existe muito bom para Hashem? Ele é perfeito. Muito bom, nossos sábios falam que é a morte. O que é quer dizer? A morte é muito bom. Mas como pode ser? A vida, sim, é muito boa. A morte? A resposta é a seguinte. Para poder apreciar cada coisa na nossa vida, a gente precisa ter uma consciência que nada é merecido, nada é garantido. E não somente isso. O padrão de cada criação no mundo, o padrão dele é de não funcionar se não está conectado para a energia. Um celular não funciona se não está conectado para a energia. O padrão dele é de não funcionar. Cada coisa é coisa que vive no mundo. O padrão é de não funcionar. A Hashem renova sempre a criação dá vida, cada momento. E, e se uma pessoa ele sente isso, tem essa consciência disso, que o padrão não é vida, a gente recebe cada momento, cada dia, uma vida de novo, ele fica feliz. Se ele tem essa consciência, ele vai apreciar o que ele tem na vida. Isso é isso um grande trabalho, de ter essa consciência, e de saber a verdade. Que nada é garantido. Todo dia é um milagre de novo, todo dia é uma vida de novo. A gente vai dormir, tem no siddur, está escrito, precisa fazer vidui. Você confessar antes de dormir, como se fosse uma pessoa que tá se despedindo desse mundo. E aí, de manhã, ele recebe uma vida nova. Ele fala, Moderna que você me devolveu, minha alma. A devolve as almas para as pessoas mortas. Todo dia a metim, todo dia ressuscitar os mortos. Se uma pessoa sente isso, então ele vai ficar sempre feliz. Vamos imaginar duas pessoas que aconteceu a mesma coisa na vida deles. Então, mas a reação era totalmente diferente. Vamos começar com o primeiro. Acordou de manhã já recebeu bronca da mulher dele porque você deixa aqui as meias, porque isso, porque aquilo. Recebeu broncas. Ah, tá difícil. Fala aí, então eu preciso de um café. você não um café, ele vai pegar um café. Tá tanto apressado ele coloca sal em vez de açúcar. Tá totalmente desesperado. Que isso? Joga o café. Tá está bravo, ele desce e já está tarde para o trabalho, vai lá com o carro dele, começa a Quer sair do garagem, já bate um carro luxo. Agora precisa pagar uma fortuna. Que dia, ele começa a gritar, que dia aconteceu para mim? Ele sai e chega lá, trânsito horrível. Não, não mexe o trânsito. Parado. Ele fica lá batendo no volante e tá bravo. Aí acaba o trânsito, já pode acelerar. Começa a acelerar um policial para ele. Fala, uau, o que aconteceu para mim? O que aconteceu para mim? Ele fica lá, chega para o trabalho. Já o, a pessoa lá, o boss dele, ele vai e fala para ele, por favor, você está admitido. Ele está acabado, esse, essa pessoa. Mas segunda pessoa acontece a mesma coisa. De manhã, acorda, recebe bronca, e fala, meu amor, amor, obrigado, para me avisar que preciso melhorar. O café está saindo com sal, fala um. Muito. um gosto diferente, interessante. Vai vale, lá, bate o carro, ele coloca lá um. Uma carta de desculpa com flores. E chega lá no trânsito, está começando a pular, começa a colocar lá música no trânsito. A policial para ele, fala obrigado para a policial. Chega lá para o trabalho, o boss está demitindo ele, fala muito obrigado. Te agradeço, muito sucesso na sua empresa. Isso é incrível, mas como o segundo? Por que está feliz? A gente entende mais o um primeiro. A resposta, o segundo, a noite de an anterior do que ela aconteceu para ele, ele foi avisado que ele ganhou 50 milhões de dólares na loteria. Então, claro, não tem uma coisa que vai atrapalhar ele. Gente, a vida que a gente recebe todo dia é muito mais valiosa de 50 milhões de dólares. Então se a gente tem essa consciência Que a Shem não deve devolver a vida para a gente E não merece nada para nós Ele dá um presente para nós Uma coisa que é muito valiosa que é a própria vida Nossa vida vai ser totalmente diferente A gente não vai reclamar A gente vai agradecer sempre com um sorriso A gente não vai perder nosso tempo Com Netflix, com essas besteiras A gente não vai perder a gente vai poder consagrar nosso tempo de uma maneira boa. Por isso, fala o Shlomo a explicação é assim. Uma pessoa que quer ser feliz, como? Vai, você quer ser feliz e melhor, você vai ir para uma casa de inundadas, você vai ser feliz muito mais do que ir para um casamento. Por quê? Porque na casa de lutadas... Você vai ter a consciência... Que nada é garantido... Tem pessoas que morrem... Tem pessoas que estão vivendo... Estão recebendo o de Hashem... Então aí... Você vai sair da casa de lutadas... Você vai olhar as coisas boas... Positivas que você tem na vida... Aí você vai ficar muito mais feliz... Do que ir num casamento... Isso é isso o ponto de Shlomo Ameler... Isso é isso o segredo para ser feliz na vida de ver, de ter essa consciência que nada é garantido tudo a gente recebe como presente a vida, a panassá, a família tudo é presente, cada momento e momento cada dia e dia então de acordo disso, isso, isso é a coisa mais básica de tudo Am Israel agora estão saindo do Egito depois de tantos anos de escravidão, precisam ser livres, precisam receber a Torá eles vão receber os maiores presentes que existem. Mas poder receber presentes. Precisa a base para poder apreciar os presentes. Como a gente aprecia os presentes? A vem fala. Essa noite do Pesach. Eu poderia matar todos como Mateus, Mateus egípcios. Mas vocês. Um momento antes de matar vocês. Estou dando para vocês a vida. Tem um no presente principal de tudo. Que é a própria vida. É isso o Hagapesach. Ele pulou. Poderia também levar os primogênitos judeus. Estavam no mesmo nível. Não merecia nada. Mas a gente deu a vida. Com esse sentimento. Com essa consciência. Que que o padrão de cada coisa não é funcional. Hashem dá vida a cada momento e momento. Com isso, dá para receber a liberdade e dá para receber a Torah. É isso a base de tudo. É isso a base de Pesach. Se chama isso, a gente agradece a Shem a cada momento que a gente tem a vida, que Hashem não não tirou a vida, deu para a gente a vida. Aí que dá para ter liberdade. Sentir a liberdade. Sem, querendo viver de acordo com a Torá, preencher nosso tempo da maneira certa. E isso é a base de tudo. Mas lá tá Shem, se a gente vai ter essa consciência, sempre a gente agradece para cada coisa coisa que a gente tem. Então a gente vai apreciar tudo que a Hashem dá para a gente. פסח Pe ka